A universidade também é nosso território. A nossa ciência nunca foi reconhecida. A nossa ciência ela é muito invisibilizada e tratada de forma violenta. O povos indígenas têm, sim, sua ciência, porém ela é singular. Ela é oral. A nossa ciência ela é repassada de geração a geração. Toda política que nos envolve tem que ter um debate com a gente. Não pode ser arbitrário de cima para baixo. Né? Porque de cima para baixo, só a chuva, só o raio. Não existe ninguém acima de ninguém. Eu sou formado, não é por causa que eu tô usando, não estou usando cocada, então vou deixar, deixar de ser terena. Posso ser o que você é, sem deixar de ser que sou eu. Somos tratados como entravem né, para o governo. Não somos nós, porque quem cuida da mãe terra, da mãe natureza, dos nossos biomas, da água, fauna e flora, somos de nós. E que nós possamos estar sempre juntos nessa luta e que nós também possamos ser respeitados como povos. A nossa terra é a terra da manifestação, da diversidade, da pluralidade. Nós tivemos ontem muito cedo no acampamento Terra Livre para garantir o direito à manifestação junto com as lideranças indígenas, porque houve uma tentativa... De fato, da polícia militar de impedir que a manifestação ficasse na, nas proximidades da esplanada e também a possibilidade de não garantia do mínimo da estrutura para que o acampamento Terra Livre acontecesse. Então, para nós é muito importante esse momento de reunião, para que os sons dessa casa possam ressoar em todos os gabinetes, para que os deputados possam se sensibilizar com essa pauta e essa agenda política, que é fundamental aqui no âmbito do Distrito Federal. Para nós é dia de resistência, é dia de marcar posição em defesa dos símbolos, da história dos nossos povos originários da cultura e das condições concretas de vida, numa sociedade ambientalmente tão predatória quanto a nossa. A gente está aqui hoje em memória, sim, do Indy Galdino, em memória do Santier, que resistiu contra a especulação imobiliária no Distrito Federal. Nós temos necess... presente, necessidades urgentes de investimento, em saúde indígena, educação indígena, a história de roubo de terra indígena acontece há muito tempo, e como disse o Samba da Mangueira, esse ano é muito mais invasão que descobrimento que nós tivemos nesse período, no período da história, nesses 500 anos que isso acontece no nosso país. Né? Então isso precisa ficar registrado hoje, e é demarcação de terra que se chama, na verdade, é a devolução da terra do povo original do Brasil, do povo indígena.